Opa galera, e aí? Beleza? Hoje eu vou estar fazendo um tutorial de como você tirar a tela preta do seu mini -metro. A tela preta. O filme. Primeiro. Você vai para a área de trabalho. Segundo. Clique com o botão direito do mouse e vá em personalizar. Terceiro. Vá na parte Temas básicos e de alto contraste. Você tem duas opções, Windows 7 Basic ou Tema clássico de Windows, que é o recomendado. Depois é só você salvar sua animação. Lembrando, na hora de escolher o computador de vídeo, tem que escolher a opção Windows Video 1. Atenção! Na hora que estiver renderizando um vídeo, você não pode mexer em nada. Se você mexer, pode ficar a tela preta. Obrigado por assistir o vídeo. Like favorito.